Rapaziada, Nielor game aí com mais um vídeo tutorial pra vocês. Hoje eu vou ensinar a instalar o, o mod Giroflex, né? Que é as, as luzes de LED que muitos estão me pedindo aí, mano. Então hoje eu vou ensinar vocês a instalar. Primeiramente, vocês vão baixar aí o link, vai estar tá na, na descrição do vídeo. Vão colocar na sua hora de trabalho, aí, em, em qualquer pasta. Tal vão extrair o arquivo, vão abrir a pasta, vão copiar todos os arquivos copiar vão abrir o local do arquivo do seu gta vai na pasta cleo pasta cleo e vão colar e eu não vou substituir porque eu já tenho então eu vou clicar em ignorar porque eu já tenho certo clicar em ignorar. agora vocês vão abrir o gta de vocês beleza bom meu gta já está aberto aqui já eu vou pegar uma viatura da polícia aqui para vocês como que tá como que é o, o modo giroflex ligar uma da força aqui. vou ligar as teclas são G beleza aí vai aparecer o um menuzinho ali tecla G liga o giroflex y, y acho que não liga nada né? Y não liga nada U U para ligar ali no chão ali ó aqui nessa parte aqui ó pode ver tecla I Vai ligar aqui, vai ficar piscando ali. ó, tá piscando. E Tecla B liga essa luz aí, vai estar meio pulgada. Tecla K. Não sei o que faz. Tecla L. É, só são essas teclas mesmo. Vocês tem que ir verificando aí as teclas que vocês querem. Certo? E na... na moto da polícia só funciona a tecla I. É aí ou é aí? Que eu não lembro, beleza? Então é isso, mano. Se gostou do vídeo, aí, deixa o like aí. Tô ligado que muitos aí tava querendo esse mod aí, tá ligado? Deixa o like aí, é nóis. Falou, rapaziada.